Oiê! Você já me conhece, né? Eu sou Estela, assistente virtual da Cruzeiro do Sul Educacional. E hoje vim falar com você sobre algumas coisas mega interessantes. Vem dar uma espiadinha comigo! Junto comigo tem um time de atendentes para dar todo o suporte que você precisa. Funciona assim, ó. Eu faço o primeiro atendimento. E quando eu não consigo resolver, passo a bola para os meus colegas da CAA que, de forma rápida e certeira, resolvem todos os problemas. Simples, né? Juntos, o time da CAA e eu realizamos mais de 205 mil atendimentos mês. Eu e meus amigos do chat CAA formamos uma dupla imbatível. Por isso, é com muito orgulho que digo que nossa avaliação de atendimento é muito positiva. Ah, estava me esquecendo! Nosso time do chat CAA é tão atento que sempre se preocupem em dar o retorno para posicionar você sobre o andamento do seu caso. Sou suspeita para falar, mas esse time é sensacional. Só mais uma informação importante. O chat CA está disponível de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas. A gente se vê na próxima.